que médicos não gostam de propagandista? Hoje você vai saber, através desse vídeo, se isso é verdade, quando é verdade e como fazer para, de repente, mudar aí, a percepção do médico em relação à sua propaganda. Se você já é propagandista, com certeza você vai gostar muito desse conteúdo. Se você ainda não é, com certeza isso vai te dar vantagens para se destacar nessa profissão, você que já tem se preparado para isso aí e tem nos acompanhado há algum tempo. Então, antes de começar a falar sobre isso, eu quero dizer que eu sou o Celso Dias da Benchmark e esse é o canal Vidas Propagandista e eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Você já é inscrito? Você já conhece os nossos conteúdos? Então se inscreva. Depois de assistir esse vídeo, vá, vasculhe aí outros conteúdos. Tenho certeza que você vai gostar demais. Não esqueça de acionar o sininho logo ao lado de se inscrever aí para não perder nenhuma novidade. Senão o YouTube ele anda meio caduco aí. Ele vai esquecer de te notificar quando houver Vídeos novos, tá? E quem sabe esse vídeo não é o vídeo que você precisava, não é o conteúdo que você vai precisar para realmente emplacar um golaço e começar essa carreira promissora como propagandista. E aí, é verdade que médicos não gostam, ou médicos preferiam não ter a visita médica, a propaganda médica? E quero deixar claro que eu estou deixando aqui a minha opinião, baseada na percepção que eu tenho do meu tempo de atuação como propagandista, dos nossos amigos, dos nossos alunos, que nós temos alunos no país inteiro que atuam como propagandistas, dos nossos amigos gestores também, então estou trazendo aqui um panorama geral, tá? Eu estou generalizando, então de uma forma geral, eu acredito mesmo que o médico preferiria não receber a visita médica, e eu vou explicar por quê, Tá? É, imagina você que você está assistindo ali o seu jogo, você gosta de jogo de futebol, você gosta de futebol, ou você gosta de novela, ou você gosta de filme, você está ali empolgado com o filme, empolgado com a novela, empolgado com o jogo e de repente vem os comerciais. Qual que é a primeira, o primeiro sentimento que você tem? Poxa, logo agora, podia continuar, eu estava empolgado, por que que parou? Não é mais ou menos assim? Então aí você vai começar a assistir os comerciais, e aí vai depender da qualidade do comercial, quanto que ele é capaz de se conectar com você, de te cativar, de ser interessante, inteligente. Mas aí vai depender da competência de quem está fazendo aquele comercial para te atrair com aquele conteúdo. Está te agregando, está entregando alguma coisa para você? Aí sim você muda essa percepção. E eu acredito muito que na propaganda médica é a mesma coisa. É uma propaganda, o propagandista vai lá para apresentar o seu produto, os seus diferenciais, para se conectar com o médico. E a competência dele é que vai fazer o médico, de repente, mudar essa percepção da importância que tem a visita médica. É a capacidade do propagandista de entregar conteúdos relevantes, de fazer uma boa, uma boa propaganda médica, de estar ali se conectando e fazer uma boa sondagem com o médico e de entender as necessidades do médico, de repente, dos seus pacientes, de entrar na realidade do médico, de enxergar a vida com o olhar do médico. E, principalmente, de respeitar o seu tempo, de ser capaz de ser eficiente, objetivo, entregar valor dentro de um tempo. E faça sentido na vida e na rotina corrida do médico. Tá? Aí sim o propagandista é capaz de alterar essa, essa percepção do médico. Então vai depender muito da competência dos propagandistas que têm visitado esse médico. Com certeza ah, o médico pode ter uma percepção inicial aí de que a propaganda médica ah, mais uma vez um propagandista. A vida é muito corrida, ele não faz isso por mal. Tá bom? Mas se o propagandista for competente, ele consegue fazer cada vez mais o médico ansiar pela sua visita. Ansiar por aquele momento ali onde ele vai aprender, onde ele vai descansar um pouco. E o propagandista ali entregando valor e respeitando o seu tempo. Então é assim que eu vejo, vai depender da qualidade, essa é a resposta que eu tenho para você, do trabalho que é executado ali dentro do consultório médico. Tá bom? Como você vê isso? Você que é propagandista, você tinha essa visão também? É assim que você percebe? O médico tem valorizado o seu trabalho dentro do consultório médico. Você que não é propagandista ainda, imaginava que era assim, entende agora por que é necessário desenvolver tantas competências, né, sejam elas técnicas, emocionais, né, a capacidade de, de realizar um rapport, de se conectar, de ter sensibilidade para ver o melhor momento, de executar o seu trabalho de realizar uma comunicação eficaz ali dentro do consultório médico e dentro de um intervalo de tempo muito limitado, tá bom? É por isso que você precisa se desenvolver. E para isso, eu quero te convidar a baixar o nosso guia, o Guia Definitivo para se Tornar um Propagandista. É o nosso e-book gratuito mais baixado no país inteiro, tem ajudado milhares de pessoas. Todo dia a gente recebe aí feedbacks muito positivos desse conteúdo que ainda está disponível para você gratuitamente. Vai, like corre aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça de baixar esse, esse e-book, com certeza vai fazer a diferença na sua vida. E se esse conteúdo ajudou você, ajude mais alguém, compartilhe com alguém, com seu amigo, com a sua equipe, deixe aqui o um comentário abaixo, deixe seu like, comenta se esse vídeo fez a diferença para você e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Sucesso para você!